Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do MTV Ao Vivo, Zia de Caetano Veloso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. O álbum Ao Vivo de Caetano Veloso, Zia foi lançado em 22 de fevereiro de 2011 pela Universal Music com parceria com a MTV Brasil. O show de gravação ocorreu na Operadora Vivo, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 7 e 8 de outubro de 2010. O show é dirigido por Hélio Eichbauer e Fernando Jung Brasileiro e possui produção musical de Moreno Veloso e coprodução de Zeca Veloso. Caetano revelou que a gravação do DVD Desse projeto se deu a pedido do filho Zeca Veloso, depois do mesmo ter acompanhado a parte final da turnê no álbum Zia na Europa. Em 2011, o álbum foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro e venceu o álbum MTV Ao Vivo. Zia de Caetano Veloso possui 17 faixas.